Uma das mais terríveis e perigosas já registradas. Aqui temos uma família em estado de desespero dentro de um carro. Agora imagine essas pedras acertando em cheio o seu crânio. Se as pedras de gelo fizeram isso com o vidro do carro, imagine o que não faria com sua cabeça. Oh, isso No nosso próximo vídeo vemos uma cena assustadora de um homem pendurado a quilômetros de altura prestes a cair. Bom, na verdade ele se jogou. As imagens não mostram, mas infelizmente o paraquedas não abriu. Mas o que importa é que ele se foi fazendo o que mais gostava. Pela velocidade que ele atingiu o chão, nem deve ter dado tempo de sentir a dor. Quando ele menos esperava, já estava na glória. É claro que ele sobreviveu com o seu paraquedas, mas e você? Teria coragem de fazer o mesmo? Mas não é a primeira vez que ele ousa fazer algo do tipo. Aqui ele anda em pontes de madeira em um penhasco. Difícil é saber como eles construíram essa estrutura ali, muitas pessoas não teriam coragem de arriscar nem com o auxílio de equipamentos de proteção mais seguros do mundo. No vídeo que se segue temos mais um investigador do paranormal fazendo seu trabalho, ele posicionou a câmera em um cômodo no primeiro andar da sala para monitorar possíveis eventos inexplicáveis e não demorou muito, nas imagens Vemos ele subindo uma escada e logo atrás dele um vulto negro fantasmagórico. De repente, uma das portas se moveu sozinha e ali vemos um rosto branco e pálido. Um homem estranho observando a situação, homem este que não deveria estar naquela casa. Vídeo de dois balanços e um gira-gira se movendo em plena madrugada entregou moradores do distrito de Ribeirão dos Santos em Olímpia, São Paulo. Equipados com medidores térmicos e magnéticos, microfones ultrassensíveis, câmeras de visão noturna e térmica, os caçadores de fantasmas brasileiros chegaram ao distrito de Ribeiro dos Santos. Lá eles entrevistaram diversos moradores, ligaram os equipamentos e os detectores começaram a tocar. A investigadora Rosa fez contato com uma mulher, um rapaz que foi executado ali naquela praça e três crianças que foram enterradas atrás da igreja. As investigações foram positivas no sentido de terem encontrado atividades paranormais no parquinho. As crianças teriam se manifestado em um momento de alegria. Elas estariam brincando, explica João Toshito. Aqui temos um estranho evento paranormal registrado. Um homem pegou um pneu e arremessou longe, mas algo estranho aconteceu na sequência. O pneu simplesmente voltou voluntariamente para o mesmo local. Aqui temos mais um caso perturbador registrado pela equipe de investigadores do paranormal do canal Of Shore. Este é o caso da jovem Chloe que mora junto de seu pai e sua mãe numa casa localizada no meio da floresta. Nas últimas semanas, ela tem acordado com gritos e coando pela casa sem ao menos fazer ideia de onde vinha. Quando ela questionava o pai, ele ficava muito nervoso. Então, a equipe foi até a casa da jovem investigar o caso. Hi, uh are you Chloe? Yeah, I am. Here. Okay. Uh hi, are you her father? Sim, estamos amigos com sua Sim, isso que vocês estão vendo é o pai dela. Sim, estamos amigos com Após colher os relatos da menina, eles se dirigiram ao porão após ouvir um ruído vindo de lá. Veja agora algo que nem os investigadores perceberam. A maçaneta girou antes dele encostar a mão nela. Se este vídeo for fake, pode ter certeza que essa parte não foi. Mas fique calmo pois o pesadelo ainda nem começou. Lá embaixo, um ambiente de gente que sofre de insanidade mental. Agora a jovem será monitorada durante uma noite e câmeras foram instaladas pela casa. Foi a partir das 2 da madrugada que o pai bizarro da menina começou a apresentar um comportamento estranho. E agora ele anda enlouquecidamente pela casa com sangue nos olhos. Do outro lado, a filha começou a manifestar. Ela sobreviveu, mas foi trancada num baú. Quando saiu de dentro do baú, já não era mais ela. Hello, so we se transformou, eles concluíram que não havia mais nada a fazer e deram o pé.